Depende. O candidato vai poder aplicar de recursos próprios em sua campanha até o limite de 10% do limite de gastos estabelecido para o cargo ao qual ele vai concorrer. Então, vamos supor que o limite de gastos para o cargo na sua cidade seja de 500 mil reais para o seu cargo. 500 mil reais, 10%, vai ser 50 mil. Ok, você vai poder utilizar os 50 mil nesse caso. Agora, vamos supor que o limite de gastos da sua campanha seja de 15 mil reais. Então, você só vai poder aplicar de recursos próprios 1.500 reais. Isso considerando os recursos financeiros e os estimáveis. Um abraço e até o próximo áudio ou vídeo.